Queridos, a 5D é a nova terra de Alto amor E para muitos isso já é uma realidade Perceba que à medida que nos tornamos cada vez mais imersos na frequência da quinta dimensão na Terra A necessidade de amar quem somos, como somos, está se tornando um chamado excepcional o amor próprio como conceito não é nada novo, mas o amor próprio que leva consigo a autorresponsabilidade agora, que é da mais alta ordem. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E se você está enfrentando frustrações ou aparecendo inadequações nos outros, pare. Considere que você esteja enviando essas energias de volta para si mesmo. Como um ser inconsciente e consciente da luz, você sabe muito bem disso. Então, haja desta maneira. Nas próximas 24 horas há uma transformação energética cósmica. Então, haja como um observador. Reflita comigo: você notou se houve algum crescimento em todo o seu trabalho ou um maior número de lições? Nas últimas quatro semanas, tivemos a segunda superlua nova de 2019. E talvez você esteja sentindo que agora estão dando frutos. 2019 pode parecer desafiador até agora, mas é para um bom motivo. Isso é porque estamos no modo de preparação completa para 2020 e a nossa maturidade será uma necessidade. Nas próximas 24 horas, há uma maneira positiva de lidar com tudo isso. Na semana passada, o batimento cardíaco ressonante da Terra, a chamada ressonância Schumann, subiu para 99 Hz. Estamos quase pedalando a 100 Hz agora, em comparação com o nível básico de 7,83 Hz. E isso coincidiu com os comícios do Fridays for Future, que quer dizer... Sexta-feira para o futuro em todo o mundo. Quando milhões de almas se uniram para o futuro da Terra. Este é um verdadeiro afloramento e reflexo direto do novo modelo de energia da Terra 5D. Agora bem encaminhado. E amanhã, dia 29 de setembro, temos a meditação mundial. E eu convido todos vocês para fazermos juntos. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo podemos ver a ressonância subir novamente, já que este final de semana também é de super lua nova, final de 2019. E como seres elétricos da luz, vejamos as evidências bem na nossa frente, que quando nos unimos como um, com a intenção sincera, podemos mudar a Terra e todo o cosmos para uma onda positiva. Nos próximos dias falaremos mais sobre a previsão de energia global totalmente nova. Então, certifique-se de que você tenha uma boa leitura. Agregue conteúdos de vídeos que realmente ressoam com você. À medida que avançamos para outubro, seus poderes visionários estarão muito mais elevados. Então, vamos usá-los com sabedoria? E para finalizarmos, queridos, uma pergunta. Você está presente consigo mesmo, conectado com seu eu interior? Estar presente é um estado de consciência, e isso não tem nada a ver com o tempo. Estar presente no momento, no agora, é o fluxo eterno do ser puro, que se conhece apenas como isso. O que está relacionado ao tempo não está conscientemente ligado plenamente ao eterno, como união sagrada é o karma e suas respostas energéticas profundamente arraigadas, mantidas como memória na mente subconsciente, na planta e na consciência celular do DNA. E isso pode ser chamado de lixo retido, preparando-se para a reciclagem. É isso que acontece através da reencarnação. E você pode adotar conscientemente o caminho para reciclar esse lixo, e podemos chamar isso de bagagem transportada ao longo da vida. Então, seja honesto consigo mesmo. Observe profundamente todos os seus pensamentos e as suas ações. E ao enfrentar áreas como o medo dentro da consciência, como observador você entra na liberação do Ego, ao Um, que estavam imersos em drama, medo, dor e separação. Em outras palavras, é liberar o apego para quem queria segurar o lixo. Então, continue nesse caminho de integração do observador, renunciando a toda resistência para enfrentar esta verdade dentro de você. Isso permite que tudo seja testemunhado através do observador. E não importa o que o eu resistente tenha a dizer sobre isso. Por quê? Como pais amorosos para si mesmo, você sabe tudo o que é bom para você, eternamente. E nem sempre o que parece ser divertido como apego e a resistência estão sendo chamados e observados. E para refletirmos juntos, mais uma pergunta. Que aspecto da consciência você está interpretando? Depois observe que voz responde. Nesses recantos escuros do culto lapidamos belas joias de luz. Quando abertas, sem resistência ou apego, você encontra o tesouro. À medida que a abertura e a aceitação do que é que se tem medo de ver. E só é visto pelos olhos da alma de um observador em sua vida se derrete em amor. E isso chama-se de energia reciclada. Antes. Era o lixo de alimentação, o peso pesado que agora estão sendo transportados e liberados, tornando-se a coroa da glória. E aqui estamos, queridos. Ativamos vocês agora, amorosos, enquanto o Santo Anjo da Guarda também abraça sua presença. E a encarnação da glória é inevitável para todos que vêm.